Censuradas. Hoje eu tô aqui num cenário totalmente diferente, pra fazer um vídeo totalmente diferente. Hoje, no dia 4 de janeiro de 2021, estamos completando 5 anos do canal Censuradas. Eu fiz um vídeo especial para comemorar esse dia e eu já publiquei aqui no canal, mas como hoje eu estou gravando exatamente no dia, não dava tempo de postar Esse vídeo aqui, então, estamos postando em outro dia, porém, dia 4 de janeiro nós completamos 5 anos, nesses 5 anos o canal teve muita história, teve muito crescimento Teve muitas fases, sempre é, com muita responsabilidade e com muita ajuda de vocês, porque vocês sempre estiveram presentes aqui, apoiando, comentando, curtindo, indicando o canal. Então, hoje eu vou fazer essa mini festinha, porque a gente não pode se encontrar durante a pandemia, como a gente fez nos 100 mil inscritos. Mas isso aqui é uma representação, se sintam convidados, se sintam participantes, então pega aí um refrigerante, faz um brinde comigo. É, pega uma coisinha para você comer e vamos comemorar juntas, né? Bom, durante esses cinco anos nós tivemos, é, como eu falei, centenas de indicações de conteúdo LGBT, principalmente lésbico para vocês, séries, novelas, é, webséries, filmes, clips, documentários, tudo que vocês imaginarem. Além disso, eu fiz uma websérie autoral, tô com vários outros projetos autorais para trazer para vocês. Participei como seminarista em um seminário LGBT muito legal em 2020, participei de uma feira literária, lésbica e bissexual, é, presencial antes da pandemia em 2019, participei de uma campanha LGBT premiada, é, internacionalmente premiada no canal i, e várias outras parcerias incríveis que eu fiz com diversas autoras. LGBT, se vocês quiserem conhecer o livro delas, o trabalho delas, clica aqui no card. O ah. conteúdo também já foi utilizado em universidades, então tem, tá tendo muita repercussão legal, foi indicada lá no UOL. Então, assim, esse é esse momento de vocês assistirem, de vocês apoiarem o canal, assistindo as publicidades, curtindo, comentando e compartilhando, que faz o canal chegar tão longe e a gente ainda tem muito caminho pra andar, né? Logo, logo a gente vai estar nos 200 mil inscritos e depois... Vamos ver o rumo desse canal, mas estou sempre aqui com vocês. Esse canal eu criei é, de uma forma séria, de uma forma... Querem trazer conteúdos sérios, mais divertidos. É, então tem sempre uma periodicidade, vocês que acompanham já sabem. Três vezes por semana, todos os dias, no mesmo horário. Eu nunca deixei vocês sem vídeo. Pra vocês terem essa segurança, esse conteúdo, para vocês se divertirem, pra vocês aprenderem, me ensinarem também... Então, muito obrigada pra vocês que estão aqui até hoje e bem-vindos a quem tá chegando agora, né? Vamos aumentar esse time. Agora nós temos muitas, muitas novidades pra esse ano que tá chegando. É, temos muitos projetos interessantes, além de uma coisa que eu já vou contar pra vocês. Eu vou abrir agora o Censuradas Shop, na lojinha do Tintas Censuradas, com vários produtos com a nossa logo, com outras artes LGBTs que eu vou trazer pra vocês. Então, deixa aqui nos comentários o que, é que vocês gostariam, que tipo de produto vocês querem. Caneca, adesivo... É, alguma roupa, falem o que vocês quiserem, que eu vou me organizar pra conseguir trazer tudo que vocês pedirem, tá? Na medida do possível, então comenta aí o que vocês querem. E eu vou pedir pra vocês convidarem seus amigos pra assistirem esse vídeo, pra conhecerem o canal, pra gente crescer ainda mais. E muito obrigada a todos vocês Esse canal não me deu só o meu emprego Porque pra quem não sabe Esse é o meu emprego real oficial Então sou eu que faço tudo aqui Eu faço roteiro, eu faço pesquisa Que é uma coisa que dá bastante trabalho Leva bastante tempo é, Eu que edito, eu que gravo Eu que faço tudo Eu que penso o canal inteiro E divulgo e faço tudo Enfim é um emprego que assim, dá bastante trabalho, mas eu me sinto muito realizada fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer Eu nunca penso em sair do YouTube, independente de qualquer coisa Então é uma coisa que eu sou muito feliz de fazer E eu estou muito feliz também de ter conhecido muitas pessoas muito incríveis nesse, nesse canal Tanto de parcerias quanto das minhas inscritas A galera do grupo, censuradas, inclusive quem quiser entrar fala comigo lá no Instagram E tem muita gente legal, não dá pra falar o nome de todo mundo aqui mas participei de muitos projetos com pessoas incríveis e tô ansiosa para ver os próximos. E por conta disso tudo e de todo o apoio que vocês me dão, é, toda a força, eu quero dedicar o primeiro pedaço do meu bolo para vocês. Vocês não estão aqui, mas eu vou partir e eu vou entregar para vocês, tá bom? Espera aí!